Uma maneira muito simples e muito fácil de você não precisar comprar muitos domínios para estar tá verificando é, a sua BM. Com esse com esse método você simplesmente só faz é, esse procedimento e tem pelo menos três BMs ativas para você subir campanha, tá, galera? Fala, galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar do que. Como verificar várias BMs com apenas um domínio, tá galera? Muita gente veio me perguntar se realmente isso tinha que... É, se teria como acontecer isso. Se para cada produto que a gente fosse anunciar ia ter vários domínios. Imagine galera, tem gente que promove 5, 6 produtos ali. Imagine ter 5 a 6 domínios ali para a gente estar tá comprando diariamente. Imagine, cada domínio é 40 reais se a pessoa vai comprar ali... 4, 5 domínios, vai gastar aí praticamente 200, 300 reais só em domínio, tá galera? Não estamos falando em hospedagem, somente domínio, tá galera? E como eu tô promovendo outro produto e eu... Tenho que verificar outra BM, então é, eu acabei tendo que pesquisar e vendo uma maneira de estar tá compartilhando o mesmo domínio ali. Para não estar tá precisando comprar outros domínios para me estar tá promovendo outros produtos, tá galera? Então eu vou explicar para vocês, é bem simples e bem rápido, eu vou passar para vocês aí... Como que a gente vai fazer para estar tá verificando o domínio em várias BMs diferentes, apenas um domínio só. E eu vou explicar mais ou menos aí o que aconteceu para a gente tá, estar tá dando é, sequência aqui no vídeo, tá galera? Então eu vou explicar para vocês um passo a passo do que aconteceu e por que que eu vou estar verificando eu estou promovendo outro produto então eu tive que promover em outra bm eu não gosto de promover mais de um produto na mesma bm eu já expliquei para vocês em alguns vídeos que eu sempre quando eu vou promover outro produto outro nicho eu sempre procuro promo promover com outra bm nunca com a mesma tá a, a mesma estrutura ali de contingência de anunciante de perfil para criação de página entre outras coisas Mas a bm eu utilizo Outra eu não utilizo a mesma, tá, galera? Aqui para você, aqui para vocês, ó, tem a minha BM aqui, tá? As minhas BMs, tá aqui. Oito, a, a, as BMs. Essa daqui é a BM que eu utilizo que eu verifiquei. Foi onde eu mostrei o procedimento para vocês, onde eu faço os meus anúncios do Plus Hair, tá, galera? Então, essa aqui é a BM principal que eu utilizo para promover o Plus Hair. Eu não vou promover nessa, eu vou promover em outra. Então, a gente vem aqui. Qualquer outra BM aqui, eu vou pegar essa BM3 aqui, tá, galera? É muito simples e muito fácil é, vocês estarem verificando outra BM com o mesmo anúncio, tá? Ou mesmo, com o mesmo domínio. A gente vai vir aqui, ó. Só esperar carregar. A gente já verifica aqui, beleza? Carregou, a gente entrou aqui na BM3, né? Aí agora a gente vai aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo, ó? Vamos ver, cadê, cadê marca... Marca domínio. Pode ver, galera, não tem nada aqui. Nada, nada, nada. Simplesmente ela tá sem verificação de domínio. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse número aqui em cima, tá vendo aqui? O ID dela. A gente vai pegar esse domínio, vai dar um Ctrl C. E lá na BM que está verificado o domínio, o que, que a gente vai fazer? Atribuir um parceiro, tá, galera? Atribuir um parceiro. Simplesmente isso, ó. Atribuir o parceiro. Verifiquei, tá aqui. A gente vem aqui e dá um F5 aqui, ó. A gente atualiza. Simplesmente isso, galera. Simplesmente isso. Eu verifiquei três BMs. Tá vendo aqui, ó. Já tá verificada. Eu já posso subir uma campanha de conversão bem tranquilo aqui nessa BM, tá, galera? A única coisa que eu vou ter que fazer é o que Pegar o Pixel, que eu tenho uma um BM simplesmente só para Pixel. Eu vim aqui e adicionar aqui também, tá, galera? Eu só fiz com três porque o meu CNPJ, ele tá... É divergente, ele está dando um erro. Eu tomei bloqueio nenhuma BM, ela caiu toda, tanto quanto a página quanto as contas de anúncio. E eu só tinha é, criado, eu só tinha criado a campanha de curtida, não era nem de conversão. Aí, como eu tenho acesso ao chat, eu entrei em contato rapidinho com eles, verifiquei. Eles falaram que tem alguma coisa divergente com o meu CNPJ. Então eles vão é, abrir um chamado e em até 48 horas eles vão me responder. Referente a esse problema, porque eu tomei um bloqueio sem mesmo saber o que está que acontecendo. Foi por erro de divergência, alguma coisa no meu CNPJ. Então, eu não posso estar tá com essa, essa verificação ativa, porque a minha... Eu vou até remover aqui para essa conta não cair. Enquanto eu não resolver esse problema do meu CNPJ, eu não posso deixar esse, essa verificação ativa, porque ela está vinculada ao meu CNPJ. O meu plus, o site ali do domínio está vinculado ao meu CNPJ. Então, pode ser que todas as contas que tiver vinculadas a esse domínio, pode ser que caia. Então, por enquanto, eu vou aquecer outras contas. Assim que o Facebook me responder, eu, eu volto de novo com esse domínio. Mas é muito simples e muito fácil, tá, galera? Vocês viram que é muito simples e muito fácil. Basta você adicionar um parceiro, Tá, galera? Então, você adicionando esse parceiro lá na sua BM, onde foi verificada por primeiro, tá vendo aqui? Ela tá aqui ó, tá aqui verificado, vou dar um F5 aqui pra vocês. Como ela foi verificada por primeiro, vocês podem adicionar até 3 BMs. Eu consegui adicionar 3 BMs na quarta, deu um erro, tá galera? Isso pode ser que foi por causa do meu CNPJ, ou pode ser que é limitações dele mesmo, limitações do Facebook. Então assim, uma maneira muito simples e muito fácil de você não precisar comprar muitos domínios para estar tá verificando é, a sua BM. Com esse com esse método, você simplesmente só faz é, esse procedimento e tem pelo menos 3 BMs ativas para você subir campanha, tá galera? Como eu estou promovendo um produto novo, é um nicho totalmente diferente novo, eu estou... Utilizando uma BM totalmente diferente Entendeu? Ah galera, eu tinha falado Para vocês que se vocês quiserem Saber qual produto novo tô, estou Promovendo, né? eu vou deixar o link Do grupo aqui do WhatsApp, onde a gente está Interagindo com muitas pessoas, eu já ia Estar tá subindo conversão e ajudando algumas, algumas Pessoas, referente a esse nicho Porém também, eu vou ajudar E ser ajudado, pois é um nicho Totalmente diferente, então assim Eu ia começar a subir já agora, porém Eu vou ter que esperar o Facebook me responder Referente a isso, para ver se eu vou poder utilizar o mesmo CNPJ ou vou ter que criar outra empresa, tá galera? E eu vou deixar o link do grupo da, da galera que tá se ajudando lá no WhatsApp desse novo produto, beleza? Então, voltando aqui, tá galera? Se você estiver é, promovendo outros produtos, basta você fazer esse procedimento muito simples e muito fácil, muito rápido mesmo, sem você precisar comprar vários domínios. Você consegue... Que nem no meu caso aqui eu consegui ativar 3 BMs com o mesmo domínio. Acredito que isso vai realmente estar tá com problema de estar tá verificando o domínio. E desse jeito você consegue verificar várias BMs com o mesmo domínio sem você estar tá gastando nada, tá galera? Essa dica aqui eu tô passando de bom grado para vocês que me passaram também. Eu simplesmente estou é, transbordando na vida de outras pessoas assim como transbordado na minha vida com essa dica, tá galera? Se você é novo aqui no canal e não sabe nada de tráfego pago...